Vamos ver se eu papel faz mais alguma coisinha, aqui é onde eu tinha aquele papelzinho de, de alumínio. Eu vou vir mais pra cá e eu vou tentar que a câmera pega melhor. Pontar. Olha aqui, ó. Já pulou. Vamos ver. Não tá meio que por cima. Vamos provocar Tem um detalhe também. Varita, encurta tá, é. aqui. Escuta um pouquinho. E ela, ela também ela, ela gira. faz o radialzinho, ela gira onde está o objeto também, mas eu gosto de usar ela as duas, né? É, daí às vezes eu uso assim só uma só para mesmo assim tirar a dúvida. Deixar aqui, Deixar nada. para levar lá. Ó, vamos tirar aqui as varetas para não ter perigo de quebrar. um pouco dessa brita que às vezes pode ser que esteja debaixo da brita hein? mas acho difícil que o que tava por cima eu eu peguei quase tudo Vou colocar um pouquinho isso que eu não estou usando é o detector, né? Por isso que o detector é bom que ele é mais preciso, né? Você chega a gente tirar uma, uma pepita, né? Ele marca pepita também. Esse é o detectorzinho, a varete iônica. Mas chega tu marcar pepita e uma pepita pequena com ele. Só com ele, tu não acha, né? Ele localiza o lugar. localiza onde tá. Aqui. Tá um pouco fundo pelo jeito. Esse que é o problema, já saiu não vê, já saiu No monte de terra aqui do lado E a gente tá cavocando Porque Não tem o aparelho, né Pra ver se tá é Uma pedrinha não é. Pelo tanto que ele fechou ali ele já era para ter saído, porque não parecia que estava fundo, né? Eu também não cavoquei muito. Que já tenho, deve ter uns 10 centímetros o máximo que pode achar aqui é prego. Ou aqui, ó, ó, aqui é um preguinho. O máximo que pode achar aqui é prego velho. É... Aqui em casa, né? Prego velho, ah, lacrezinho de latinha, essas coisinhas aí, né? mas aqui a prova que realmente funciona. Que eu cavoquei aqui, dá uns, acho que dá uns 10. Ó. tô medindo aqui mais ou menos ó, esse, esse tanto aqui, ó, dá um pouco mais de 10. Né? Dá, deve dar uns. Uns 15, quase quase 20 facilita aí. Ele é bom mesmo, é bem eficaz. Bom dia a todos, Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui numa, numa cascaeira aqui, fazendo um vídeo aqui, tentando ver o que nós achamos. Mas já tivemos um bom resultado aqui. Achamos uma água marinha e mais umas pontinhas de, de, de coisa e vamos continuar agora, num outro vídeo para ver o que, que vai acontecendo vamos ver se a gente acha mais alguma coisa vou mostrar a marinha aqui, ó, que foi achado aqui ó, uma pedra muito bonita e vamos ver se a gente consegue achar mais alguma delas tem uns que uns... Ela é uma luz, ela fica azulzinha. Então vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Na frente está nosso amigo Paulo o amigo Victor também fazendo, fazendo a, as historias dele lá com o detector lá naquele cantinho onde nós estava indo aí para lá agora que nós achou uma, um indício de cristal também foi o local que nós estava logo no, no local que eu mostrei para vocês é o local que nós estava fazendo a, a averiguação achar um indício de cristal nós está indo para o local agora onde nós estava lá também e vamos dar continuidade nosso próximo do do vídeo que que é terminou Entendeu? E o nosso amigo Virtu com o detector está identificando se tem algo de ouro, mais alguma coisa na região que já está. O Victor... O, o, o, o cristal que achou. agora o Vitor vai mostrar o, cristal, as, né? as partes do cristal que nós, que nós achou lá de que é cristal não, comum foi cristal comum que eu tava lá do outro lado fui lá a hora que eu tava campeão lá e mostrei para eles que eu tinha achado e eles deu como cristal então um cristal comum entendeu aí eles foram lá também acharam mais outras pedrinhas junto Entendi. entendeu essa parte, que é a coisa, coisa mais linda dela, do cristal, que tá dando nela, a que eu achei. Então foi na região que nós está aqui, quase. Foi onde que deu os cristais. A parte dos cristal, que nós estávamos na região. Aí ó, ponta dos cristal, Entendeu? Passa perna, Entendeu? E o Zé também tá com o nosso amigo Zé aqui, tá com os cristal no bolso tá mostrando é onde a gente achou aqui, aqui tem outro cristal verde também que nós achou lá também bem bonito então tem, não tinha água para lavar mas está identificando eles aí que, que é cristal entendeu? está entregar para o Vitor aí que o Vitor vai guardar no bolso de novo e nosso amigo Maurício também está ali na Faixibanca campeando mais alguma coisa há de ter a Cariemba cantando lá embaixo, ó. E nós, e nós agora no local que nós estamos tá aqui tem uma seriema cantando, que é nem louca lá embaixo também, ó. E ela tá lá no.. Tá lá no fundão meu. Não tá dando pra ver ela daqui, mas ela tá lá no meio do mato. Lá perto do poste lá, perto do poste. Lá, lá lá tá, tá vendo lá? Nossa no pé do poste lá, ó. Mas tá lá, ó, lá pra baixo. Ela tá cantando lá pra baixo dos coqueiros, lá pra baixo. Porque aqui não tô identificando elas ainda, não. está falando que é que os coqueiros lá pra baixo. ela é canta mas é canta alto, né? Aqui tem um local bem bonito, ó. Local que nós tá. Tem Estadão de Minas. Estadão de Minas. Tem um árvores pra lá, tem uns um gado lá em cima também. Tem uma região bem... Bem de montanha. Tipo um lugar bem bonito. E a região que nós está aqui, tá? Identificou que também, parece que foi um, um quartzo aqui. Acabei de pegar uma pontinha Um aqui que o Victor acabou de achar também. Que deu identificação. Ele achou agora há pouco que difícil acho, Cheio de pedra aqui dentro <risos> é, meu, é agora, pode confiar aí sossegado, mas... Agora... Então, a aqui tá Tô, é uma região que tá... Constante... Okay. uma pontinha Eu mais uma pontinha de quartos aqui parece que achou também hum. dando a gente passando de na mão direita ele achou então uma região que está dando umas pedras bem quartz cristal tá achando bem bem coisinha entendeu umas pedras bem bonitas que tá na região aqui esse pedra bate uma coisa para ver que é pedra então nós estamos tá averiguando aqui o local mas também não por enquanto nada só achou aquelas pontinhas de cristal por enquanto Lá está o nosso amigo Maurício também Com uns pauzinhos na mão lá Averiguando também do lado de lá O Victor está indo de encontro com o também Então tá Tudo na depois já é, tá. tá Aqui, difícil, né? Né? Que é um... Olha que tem um, né? Tem uns periquitinhos cantando lá na árvore tem lá em um cima também. Marinho. Olha lá. O tá na árvore lá em cima. Eu vou mostrar lá para vocês. Eu vou mostrar para você. vocês o periquitinho lá. Olha que coisa mais linda lá. Lá no pontinho da árvore cantando lá. Olha lá isso lá piriquitinho cantando chamando um outro tá tem uns aqui e naquela árvore lá tá cantando mas chamando um outro é até bonita a natureza né olha como é bonito o casalzinho de piriquitinho. tudo cantando olha lá um chamando o outro aí aqui tá ó Vocês estão aí de novo Assando. a região que nós está aqui foi a região onde que nós achou o cristal os cristais aqui agora chegando aqui na região onde nós achou o cristal para mostrar para igual de novo achou, achou um cristalzinho achou mais um cristal ali mais outro cristal olha que coisa mais linda o cristal que achou olha lá na mão do Zé tá sujo está ah. sujo porque não tem água para lavar aqui ainda aqui está um tempo em meio de chuva mas um, choveu só um pouquinho e tá mostrando umas pedrinhas que é indício de, de cristal. É bom passar, Meu, Local eu que fiquei... tá. O Paulo é bom passar, tá Entendeu? É, ele, tá bom. O Paulo tá melhor que nós, o é. Paulo achar, o Paulo já tá conhecendo, conhece as pedras mais melhor, então ele tá... achou bem cristal aqui já. Aí nas de terra. É, tem umas montanhas de terra aí também Igual estou falando para vocês Tem terra, tem cascaia no meio Então é onde está achando os cristais Tem deus amigos aí para se inscrever no canal Dar uma força no canal o canal possa crescer né é. E está querendo começar a chover também Agora na região onde tá aqui de novo e deixar um like aí para nós para o, o canal crescer também para ser cada vez mais nós fazer mais vídeos para mostrar para vocês como caça as pedras ouro qualquer jeito de qualquer tipo de, de objeto que tiver O Zé também achou outro cristalzinho fininho agora, na mão dele tá não Mas fortinha. o que eu estou afim de achar mesmo são as azul azu azu do tipo dessa que nós já achou. Entendeu? Ele achou um acho que ele achou o cristal azul também. Mas nós estamos querendo achar dessa aqui, ó. Tá vendo? essa daqui que ele quer achar. Viu? esses são os cristalzinhos é azul e verde, verde verdeado é a luz vai ficar azul e a região que nós achamos os cristal que está aqui né, não é? está aqui então está achando um indício de cristal mas é tá difícil de achar o que eles achou aqui o azul Ele está dando mais um outro outro cristalzinho que acharam O nosso amigo Victor também está para lá, ele e o Paulo tá achando também lá ó, Mais uns indícios de cristal lá também acharam lá, tá lá também Está procurando lá E dizer para os amigos se inscrever no canal Dar um like Para nosso canal crescer Para nós fazer mais vídeos Mais de mostrar mais coisas para vocês aí quando mais Os locais que nós já foi quando mais crescer melhor é para nós para nós ficar bem contente o nosso amigo maurício está aqui também que vai falar um pouco também agora e os amigos aí para se inscrever no canal Deixar o like, fazer os comentários aí que é muito importante E nós estamos aí pesquisando Aqui é uma região aqui que dá água marinha mas é difícil achar essa aqui Nós achamos uma Mas não está conseguindo achar mais E também estamos fazendo uma pesquisa também para ver se, se acha algum índice de ouro aqui nesse meio Mas até agora o ouro mesmo não pintou não mas a gente pode bater com ele a qualquer hora. Porque aqui a região é uma região boa. Finaliza que vai molhar o celular Finaliza que vai molhar até o celular Quantos minutos tem? Está com 15. com 13. 14. E vou finalizar esse vídeo. Um vídeo mais curto um pouco. Porque aqui está começando a chover. E desejar aos amigos uma boa tarde. E até os próximos vídeos.